Olá pessoal, estamos de volta agora para trazer mais informações, para falar um pouco sobre a Ana Maria Braga. Mas antes, se inscreva-se em nosso canal e deixe seu like e vamos para a notícia! A apresentadora Ana Maria Braga teve o um resultado positivo ao fazer um teste do Covid-19 na Rede Globo, segundo o repórter Fabrício, ela não apresenta o Mais Você Hoje. Segundo a Globo, em comunicado ao UOL, o diagnóstico foi feito pela manhã. Nessa segunda-feira, dia 5, a apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para a Covid-19, em teste rápido de rotina feito por protocolo de segurança para as gravações da Globo. Vacinada com duas doses da vacina, Ana Maria está bem e apresenta sintomas leves. Fabrício contou no início do programa que Ana Maria teve sintomas leves, como cansaço e dor de garganta. Ela estaria em um hospital para fazer exames. Mas o um estado de saúde considerado bom. Ana Maria entrou ao vivo e explicou que estava bem. Semana passada deu negativo. E hoje deu positivo. Tô ótima. Estou me sentindo bem. Me sossegaram aqui. Muito leve. Tomei as duas doses. Tem que ficar quietinha. Tive mal estar. Dor de garganta. Hoje de manhã perdi o olfato. Passei perfume e fiquei, ué, será que o perfume estragou? Um dos sintomas é a perda de olfato e o um outro paladar. A apresentadora chegou a tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, por ter mais de 72 anos de idade. E você, gosta de Ana Maria? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo!